Um espaço novo, bonito, aconchegante, estamos aqui na inauguração, já agora eu agradeço pelo convite, senhora Márcia, e amei o espaço. Como cliente da Márcia, todos os dias com ela e as meninas, ela tem um serviço impecável. tem sempre com a humildade dela, e para mãos de fada. Mois amores, venham ao salão da Márcia, Márcia Fashion, que é aqui em frente à Lungambia, conhecer o novo espaço. Mais alegre, conosco mesmo. E estamos num bom lugar. E gostamos muito. Eu me sinto feliz porque mais uma etapa cumprida. É... Realizei mais um sonho, estando num local bem localizado. É, é um orgulho, é um orgulho, graças a Deus. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, especialmente vocês clientes que desde o princípio sempre me apoiaram, onde eu nunca acreditei que iria chegar, mas vocês sempre me deram um apoio. O meu muito obrigada, o meu muito obrigada, estarei sempre aqui, a menina humilde, e sempre aqui para vos amar. Márcia, desejo tudo de bom nessa nova etapa, na abertura do um novo espaço. Espero que seja sucesso e que se possas servir da melhor forma, clientes. sinto muito feliz. Hoje, embora o espaço é novo, lindo, é a primeira vez que eu gastou, mas gostei muito. É... O espaço é muito lindo. A Márcia está de parabéns. E eu prometo vir sempre. Né? Incentivado pela minha esposa, que já está nessa área, de, de cabeleireira. Ela, ela, ela, ela pediu o meu apoio, o meu auxílio. E eu dei-lhe coisas e ela, ela pediu-me que eu investisse na parte da, da barbearia. Não a 100%, mas a 95% a nossa expectativa. É, Sinto-me sinto satisfeita ao ver que eu tenho um espaço de negação não é isso? Que vamos ficar lindas e maravilhosas, então venham, a partir de segunda-feira estaremos abertos, só estará aberto o salão da Márcia Fashion.